Escrito no ecrã Buster Keaton, Polícias Escrito e realizado por Buster Keaton e Eddie Klein Um pequeno anjo aponta uma fechadura com uma flecha tensa num arco e é em cima a frase do Houdini O amor ri-se dos serralheiros Um rapaz e uma rapariga, jovens, conversam separados por um portão de grados Não parece estarem de acordo A rapariga despede estendendo a mão e o rapaz aperta-lhe e levanta o chapéu a rapariga afasta-se, mas volta-se para dizer Não me casarei contigo, enquanto não fores um rico homem de negócios. O rapaz põe as mãos na cintura e depois afasta-se com as mãos nos bolsos. Um homem corpulento faz sinal ao seu chofer para que traga o carro. Quando tiram um lenço para secar o suor, cai-lhe a carteira. O rapaz apanha a carteira, conta o dinheiro e devolve-a ao homem. O homem reage mal e empurra o rapaz. Chama o carro. Quando o carro chega, o homem tropeça e cai no chão. O rapaz tenta ajudá-lo, mas caem os dois. O homem levanta-se finalmente e empurra o rapaz. Entra no carro, mas esquece-se da carteira. O rapaz tinha ficado com ela no bolso. Abre a carteira, conta o dinheiro e o homem no carro apercebe-se que não tem a carteira. Procura em todos os bolsos e pede ao chofer que volte para trás. O chofer dá a volta e o rapaz entrega a carteira ao homem pela janela do carro. O homem vê que não tem dinheiro dentro da carteira e ordena ao chofer que volte outra vez para trás.